Hello, os super investidores têm feito uma série de compras e vendas para os seus próprios portfólios e por isso resolvi trazer-te aqui quais são as principais compras, vendas, reduções, aumentos nas suas posições nos seus portfólios de 15 investidores, 15 super investidores que eu sigo e que podem-te ajudar, podem-te ajudar a trazer aqui ideias novas, insights e de repente tens aqui algumas ideias de investimento que podes também começar a explorar, okay? de repente vais ouvir um nome de uma dada empresa e podes ter interesse em ver porque é que aquele investidor em particular que tu tanto gostas, que tu segues está a comprar mais agressivamente essa empresa ou pelo contrário até está a reduzir ou a vender totalmente. Por isso vamos a isso, sem mais demoras temos 15 super investidores para falar eu vou fazer este vídeo em contínuo, okay? por isso sempre precisares, já sabes, põe em pausa, volta para trás, repete essa secção que assim ajuda-te a perceber bem exatamente qual é a empresa. Okay? Vou deixar também aqui alguns logos e uh, as imagens dos investidores também, para tu saberes de quem estamos a falar e se for necessário, então volta atrás e repete esse conteúdo. Está bem? Agora, vamos lá! Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Estes são mesmo super, super investidores. São Alguns deles eu considero meus mentores, que okay? São pessoas que eu sigo atentamente nos mercados para perceber o que é que eles estão a fazer. E já por várias vezes eu tirei aqui ideias de investimento que depois fui explorar aquelas empresas e adiciono também eu ao portfólio mais cedo ou mais tarde. Por isso, vamos começar aqui por Seth Klarman, que é da Post Group, é um do, dos super, super investidores que eu mais sigo, inclusive é tem um livro muito, muito interessante que eu falo várias vezes, que é o Margin of Safety, fica também aqui para, se tiver interesse em adquiri-lo, e o, o Seth Klarman teve como novas compras a Lithium Motors, que é uma empresa de negociação de automóveis, ocupa agora cerca de 0,96% do portfólio, por isso nem 1%, a Fidelity National Information Services, que é uma empresa de serviços financeiros, com 0,83% do portfólio. A Inhabit, que é de cuidados continuados para idosos, com 0,11% do portfólio. Em termos de vendas totais, foi a Intel, a Media, Grab Holdings, Bell Ring Brands, Iron Source, Verint Systems, Nobel, Pershing Square Tontine Holdings, Red Bull Acquisition Corp, por isso várias SPACs que já falei também anteriormente num outro vídeo, fica aqui o link para esse vídeo caso não saibas o que são SPACs e os cuidados a termos para não cair na esparrela das SPACs e por isso também sete Clarman a vender aqui uma série delas agora. Aumentou posições em Warner Bros. Discovery 61%, Great Television em 44%, Willis Towers Watson em 38% e a Micron Technologies em 20% e ainda reduziu posições na Liberty Global, na Corvo e na Veritiv. Passamos agora para Jorge Soros, da Soros Fund Management, é conhecido como um dos tubarões do Wall Street. Novas compras durante o trimestre, Sierra Wireless, Booking Holdings, Agree Realty, Sarepta Therapeutics, Union Pacific, Vulcan Materials Company e a Teledin Technology. Vendas totais, Albertsons Companies, Kinder Morgan, Open Door Technologies, Camping World Holdings, Ross Stores, The Williams Companies e a ilumina da sequenciação genética. Aumentou posições na Benny Mellon, quase 100 vezes mais do que o que tinha neste banco, okay? a Walt Disney quadriplicou a sua posição no Walt Disney, a Uber Technologies, que todos nós conhecemos, dos carros, entregas de comida, etc, duplicou a sua posição, e na Atlassian. Reduziu posições na Liberty Broadband, na DR Horton e na Analog Devices, aqui uma tecnológica. Value, uh, Value Act Holdings, que é uma, uma empresa, uma firma de investimento que está baseada em valor, que okay? procura também seguir aqui os princípios básicos de Benjamin Graham. A Value Holdings teve como novas compras. Nada, okay? não comprou nada durante trimestre. Vendeu totalmente a Bots Health Companies, SLM, Trinity Industries e a Univar Solutions aumentou posições na New York Times, no jornal, quase triplicou a sua posição, a Insight Enterprises em 7%, a Top Building em 28% e reduziu a posição na Rocket Companies em 35%. Passamos agora para... Bruce Berkowitz, da Fairholm Capital, com nenhuma compra nova durante o trimestre. Vendeu totalmente também a DR Horton e depois também a West Fraser Timber. Aumentou posições na Berkshire Hathaway, quase duplicou a posição na Berkshire Hathaway. Na EPB, Enterprise Products Partners, em 8%, Walgreens Boots Alliance em 7% e na Commercial Metal 100%. 3%. Reduziu posições na Intel, quase nada, 0,5%. No Banco City Group, 1%. Na Alibaba, 4,85%. E na Kinder Morgan cortou a metade. Depois temos David Hayhorn, da Greenlight Capital, com compras novas no Twitter e na Intel. Vendas totais das posições da Atlas Air Worldwide Holdings, uma posição tida uh, aqui desde a pandemia, no setor de turismo. Chamus, Warner Bros. Discovery, International Seaways, PLBI Group, AST Space Mobile, Energy Selectors Sector, SPDR, que é um ETF. Por isso teve aqui a reduzir ou a vender totalmente várias, várias posições. Aumentou posições na Concentrix, 146% mais, na Danimer Scientific, 134%, na Livanova em 81%, Southwestern Energy 47%, Kindrill Holdings 34%, Tech Resources 7,5%, Capri Holdings 5%, Console Energy 4,5%, Resideo Technology 0,24%, reduziu posições em Greenline, in Green, Line, em Green Brick Partners, Brighthouse Financial, que era uma das suas maiores posições, reduziu em 4,5%, Vitória Secret 7,8%, um ETF do ouro, o SPDR Gold Trust 9%, a Change Healthcare em 45% e a Global Payments, concorre aqui com o PayPal e assim, com, em 47%. Passamos agora para Stephen Mandel da Lone Pine Capital, que comprou pela primeira vez este trimestre Autodesk, Transdign Group, PTC, e Bank, HDFC Bank, Chenier Energy e a X-Speak Energy, por isso aqui investimentos na área bancária, financeira e também de energética. Vendas totais da ServiceNow, Alphabet, que eu não percebo quem é que vende de Google totalmente, mas ok. Atlassian, Ferizek, Vitex e Shopify e aumentou posições na PayPal Holdings, quase dobrou o seu investimento na United Health Group 17%, Taiwan Semiconductor 7% e Booking Holdings em 7%. Reduziu posições na Pump System em 1,8%, na Thermo Fisher, que é aqui uma biotecnológica em 5%, AQT em 6,5%, Band Body Works 7%, LPL Financial Holdings 13,4%, Microsoft 18,6%, Amazon 25%, First Citizens, Bank Shares, 29%, Meta Platforms, 41%, Grove Collaborative Holdings, 69%. Eu não sei porque é que o Steve Mandel está a descarregar tanto assim as tecnológicas num trimestre em que as tecnológicas estão mais baratas do que nunca. Enfim, cada um sabe o que faz. Daniel Loa da Third Point, tem novas compras, Bad Body Works, Twitter, TGX Companies Ranch Resources, Ferguson, Take-Two Interactive Software, Comstock Resources, Relay Therapeutics, TPI Composites. Vendas totais em Cenovos Energy, Crown Holdings, Arkea Energy, Go Acquisition, Membership Collective GRP, Social Leverage Acquisition Corp, Go Acquisition Corp. Por isso, muitas PACs também que agora também este investidor está a vender, como é lógico uma bolha das SPACs que rebentou completamente. Falei nisso anteriormente no, no vídeo das pacs para ter cuidado com estes cheques em branco que parece que a oportunidade é muito grande mas de repente há aqui coisas que não estão alinhadas por isso agora até estes super investidores estão a descarregar completamente as SPACs que tinham nas mãos. Okay? David Tepper da Hapalooza, também um tubarão de Warren, Warren Buffett, não, de Wall Street, assim é que é, de Wall Street, que também não comprou nada durante este trimestre e vendeu totalmente a Kohl's, a Micron, Occidental Petroleum, a Aptiv, Netflix, PG&A Corp, Cesar's Entertainment e a Walt Disney. Aumentou posições em absolutamente nada, ou seja, não, não esteve nem a comprar nem a aumentar posições, foi só... Vendas totais ou reduções, em termos de reduções foi Alphabet em 0,25%, nada de especial, Energy Transfer, Constellation Energy em 2,6%, Amazon 3,3%, Salesforce 5%, Microsoft 6%, Alibaba 10%, Meta Platforms 12,5%, por isso claramente temos perante mais uma pessoa que esteve a reduzir fortemente nas tecnológicas, depois temos ATT 1,4%, Antario Resources 12% Cisco com SY em 53%, uh, Mosaic em metade, 50%. Okay? Passamos agora para o grande, gigante Warren Buffett da Berkshire Hathaway. Já falei várias vezes sobre o Warren Buffett aqui no canal. Tens, inclusive, uma playlist dedicada exclusivamente a Warren Buffett. Vou deixar aqui nos comentários também para que tu, depois deste vídeo, possas ir ver os vários vídeos que já fomos fazendo sobre o Warren Buffett. Inclusive eu falo várias vezes sobre, sobre as posições do Warren Buffett, juntamente com o meu grande amigo Daniel Pires, do Investidor Club, e por isso também podes ver, pode ver aqui as nossas conversas, já tivemos aqui várias conversas no canal dele sobre o que é que o Warren Buffett e a sua firma estão a fazer e aqui algumas nuances. Okay? Warren Buffett neste trimestre comprou pela primeira vez Taiwan Semiconductors. São 4.1 bilhões de dólares comprados que ocupam agora 1.39% do seu portfólio. A meu ver foi mesmo ele que comprou esta posição e não os seus dois, os seus dois aprendizes que hum, operam portfólios mais pequenos e 4.1 bilhões de dólares é uma posição considerável, por isso provavelmente foi mesmo Warren Buffett a escolher esta posição. Louisiana Pacific Corp, com 296 milhões de dólares para ocupar apenas 0.10% do portfólio. Esta é a maior fabricante de contraplacados e, e compósitos de madeira, por isso aqui uh, aquelas de uh, papel, paletes e assim, ok? E, um, e é uma posição muito pequenina, provavelmente foram os seus subditos. E a Jefferies Financial Group, com 12.8 milhões de dólares, o que são apenas migalhas neste portfólio e equivale praticamente a 0.00% do portfólio. Por isso é menos do que 0.00% do portfólio. Okay? Talvez 0.001% do portfólio. Há muitas posições na... Occidental Petroleum, 22% para ocupar agora 4% do seu portfólio, detém agora também 21.38% do total da empresa. Na Paramount Global, 16.5% de aumento para ocupar agora 0.59% do portfólio ou 1.7 bilhões de dólares. Na RH, aumentou 8.7% para ocupar 0.2% do portfólio ou cerca de 580 milhões de dólares na Celanese 6% para 0,3% do portfólio, ou 877 milhões de dólares, e na Chevron aumentou 2,4% e é uma posição que agora ocupa 8% do portfólio, nesta que é uma das maiores petrolíferas do mundo. Reduziu posições na Kroger 4%, General Motors em 5,4%, na Activision 12%, o que é interessante porque já falamos anteriormente aqui sobre a situação especial que o Warren Buffett está a fazer na Activision Blizzard, e é curioso agora reduzir a posição em 12%, pode significar que de repente já não está tão confiante em conseguir aqui uma arbitragem de risco na, na Blizzard, pela compra, ou possível compra, da Microsoft, mas são nuances que vamos sabendo ao longo do tempo. Depois teve também redução no Bank of New York Mellon em 14%, e na US Bank Corp em 35%. É curioso que as cinco maiores posições do Warren Buffett mantêm-se, ocupam quase 70% do portfólio, só a uh, Apple ocupa 40% do portfólio, e por isso vemos que, apesar de, deste gigante ter dezenas e dezenas de investimentos, uma grande fatia do portfólio de ações, de empresas que em bolsa, está concentrado ali em dois players, basicamente, porque é a uh, Apple com 40% e a seguir segue-se Bank of America com 10%. Mais três posições ali nos 8-7% e temos uma um, um, um gigante, um gigante, uma gigante concentração em algumas posições. Avançamos para Druckenmiller Miller do Scast Family Office, que foi um grande aprendiz de George Soros e que agora é um dos maiores investidores em termos de macroeconomia. Drocken Miller com novas compras na Amazon, Meta Platforms, Lamb Western Holdings e Vertiv. Vendeu totalmente a Westlake, Booking Holdings, a Philips66 e a Samsara, que curiosamente também tem o um nome de um vinho, é interessante. Uh, aumentou posições na Eli Lilly, quase dobrou o investimento nesta, nesta farmacêutica, na data Dog, Workday e na QBR. reduziu posições na Microsoft em 70%, curioso, pode-se considerar que realmente está caro. considero que ela está um bocadinho esticada também. Na Freeport, McMoran e na Moderna em 90%. E agora passamos para Carl Ica, que é um tubarão também de, de Wall Street e comprou este trimestre Crown Holdings, fabricante aqui de, de latas de cerveja. Também comprou Twitter, estima-se que tenha ganho mais de 250 milhões de dólares só com uh, uh, aqui a aquisição do Elon Musk de Twitter. Vendeu totalmente a WellBeat, aumentou posições na Southwest Gas em 30%, na Occidental Petroleum em 5,5%, na sua própria empresa Icon Enterprises em 4% e reduziu posições na Chenier Energy em 72%. E agora preciso de beber um bocadinho de água. Fantástica esta caneca, não é? De investimentos lucrativos e tem uma mensagem absolutamente fantástica. Aproveite o pânico dos outros para gerar verdadeiros investimentos lucrativos. E acabamos aqui com os quatro últimos players que têm, normalmente, pouca atividade, posições mais concentradas, há assinança também de Carl Icahn, sem dúvida, mas muitos destes têm, têm realmente aqui 7, 8 posições. Começamos com Bill Ackman, da Pershing Square Capital Management, que não comprou absolutamente nada neste trimestre, mas uh, aumentou as suas posições na Canadian Pacific Railway, 417% de aumento, o que é extraordinário, parece estar a seguir as pisadas do mestre Warren Buffett uh, a tentar ter na sua carteira um ativo ferroviário, que não vai lá nenhum e que é sempre preciso, apesar de não ter crescimento extraordinários, é um dos melhores ativos que um país pode ter, é as ferrovias. A Loas também aumentou em 1,6%, Restaurant Brands 1,5%, Hilton Worldwide 1,2%, não reduziu em nada, mas vendeu totalmente a Dominus Pisa. E parece-me que vendeu totalmente a Dominus Pisa para aumentar, então, depois na ferrovia. Nelson Pelt, da and Fund Management, que tem também apenas 8 empresas no portfólio, não comprou nada, não vendeu nada durante o trimestre, que okay? Aumentou posições sim na General Electric, na Procter and Gamble uh, e foram mesmo muito, muito, muito reduzidas, praticamente nada. Reduziu posições na Ferguson e na Cisco, com SY, okay? Em 12% e 18% respectivamente. Guy Spear, da Aquamarine Capital, que também ele tem vários vídeos aqui no, no YouTube e que vai falando sobre investimentos, que eu gosto muito de o ouvir, ele teve um trimestre sem atividade alguma, okay? não comprou nada pela primeira vez, não vendeu nada uh, na sua totalidade, não reduziu, não aumentou posições, foi nada. Teve sentado em cima das mãos o tempo todo e isso é mesmo ótimo, porque às vezes é preciso também fazê-lo. Okay? E Lilu da Himalaya Capital Management, que é uma pessoa que o próprio Charlie Munger já disse que Uh, colocaria o seu dinheiro com ele, que era uma das pessoas que confiava para investir o seu próprio dinheiro, também não fez absolutamente nada, ok? É um investidor que manteve as posições que tinha e sentou-se simplesmente em cima das mãos, ok? De uma forma geral, quais foram assim, as posições mais, as empresas mais compradas durante o terceiro trimestre, baseado aqui em cerca de 70 investidores que até agora reportaram isso, okay? tivemos em primeiro lugar a Microsoft, em segundo lugar a Meta Platforms, em terceiro lugar Alphabet Ações Classe A, quarto lugar Amazon, quinto lugar Alphabet Ações Classe C, sexto lugar Visa, sétimo lugar Booking Holdings, oitavo lugar a Salesforce no lugar Paypal Holdings, 10 décimo lugar a Walt Disney. E quanto às empresas mais vendidas durante o terceiro trimestre? Também baseado em 70 documentos que já estão disponíveis, tivemos em primeiro lugar Alphabet Class C, em segundo lugar a Microsoft, em terceiro lugar a Visa, quarto lugar Amazon, quinto lugar Alphabet Class A, sexto lugar United Wealth Group, sétimo lugar Meta Platforms, oitavo lugar Alibaba Group, nono lugar Thermo Fisher Scientific e décimo lugar a Applied Materials, ou seja, reparaste que há aqui algumas vendas nas primeiras 10 posições que são coincidentes também com algumas das posições que estão nas 10 empresas mais compradas durante o trimestre. Ou seja, como sempre, como sempre eu digo que vários investidores que são gigantes, que têm rentabilidades absolutamente fantásticas ao longo do tempo, não tenham que colidir na sua tese de investimento, não tenham que pensar exatamente da mesma forma. Eles podem estar a um, comprar e vender a mesma posição, de um lado oposto da negociação, e não quer dizer que um ou outro vai estar certo ou errado, porque a longo prazo é quanto o teu portfólio como todo é conta, e por vezes tu podes estar a comprar uma empresa que alguém ao teu lado esteja a dizer que é um erro. E num dado momento essa pessoa até está certa, mas depois tu com outra empresa que ele não está a comprar, tu de repente está certo, é okay? Por isso, cuidado sempre com estas discussões de do que é que se está a comprar e vender, porque não há certo nem errado, ok? okay? Há portfólios que evoluem ao longo do tempo. Agora, mais uma nota de atenção, estes relatórios são os chamados 13F, que são reportados numa base trimestral, Tenham aqui algumas nuances que nós precisamos de estar atentos. Em primeiro lugar, eles são reportados 45 dias após o fecho daquele trimestre, ou seja, neste caso que te trouxe aqui hoje, o trimestre acabou 30 de setembro, eles reportam a 14 e 15 de novembro, por isso estamos, estamos aqui com algum atraso. Nesses 45 dias as posições podem ter mudado, empresas que eles venderam podem ter comprado de novo, empresas que compraram podem já ter vendido, enfim, estamos sempre com a informação em atraso. Apesar de que a maior parte destes investidores têm investimentos para o longo prazo, muitos deles mexem muito numa base trimestral e por isso temos de ter alguma cautela com isto. Okay? Também só, só é reportado investimentos do mercado doméstico, ou seja, só temos aqui a saber, só sabemos quais são os investimentos nas empresas dos Estados Unidos se eles estiverem a investir na Europa ou na Ásia ou em África, ou na América do Sul, de repente nós não sabemos, ok? Então, cuidar com isso, porque só estamos uh, com uma pequena noção do que é que eles estão a investir, e para além disso também não temos qualquer informação sobre derivativos que eles investam, ou, uh, futuros, forwards, etc, swaps, podemos não ter essa noção. Também não, não temos noção sobre os investimentos privados, empresas que que eles comprem na esfera mais privada, investimentos imobiliários, enfim, tudo o que seja fora do universo de ações dos Estados Unidos, nós podemos não saber essa informação, a não ser que eles o digam de boca aberta numa entrevista qualquer na CNBC. Mas em 13F, no documento 13F, eles não fazem isso. Agora, o que eu gostaria de saber da tua parte é se tu querias, se tu querias que eu trouxesse aqui para o canal a vida e obra de alguns destes super investidores. Por isso diz-me aqui, diz aqui nos comentários que investidor destes 15 que eu falei é que tu gostarias de saber mais, que, qual deles é que tu gostarias que eu trouxesse aqui um vídeo no canal completo sobre a vida e obra dessa pessoa, como é que conseguiu alguns dos seus maiores sucessos, quais foram alguns dos seus maiores erros de investimento, o que é que aprendeu com eles e uh, por isso qual é a sua visão para os investimentos, como é que obtiveram investimentos lucrativos ao longo do tempo, ok? Diz-me aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber e desejo-te uma excelente, excelente semana, um forte abraço lucrativo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!